Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração Hoje eu vim aqui explorar a casa do Sebastião Pessoal, aqui nessa casa morava um senhor que chamava Sebastião Ele trabalhava aqui nessa propriedade, aqui ó E o que foi me passado é que esse Sebastião ele desapareceu, ele sumiu do nada Ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque os móveis dele tinham ficado tudo para trás, as roupas tudo para trás, os pertences dele ficou tudo para trás, ele desapareceu. Algumas pessoas falam que ele foi sequestrado, que ele devia dinheiro para alguém, outros falam que uma onça pode ter vindo aqui dessa floresta, acabou matando ele, comendo ele, levando ele para a floresta. Outros falam que ele era lobisomem. Então tem muitos relatos, muitas muitas histórias. Até onde a gente sabe que é verdade, a gente não, não, não tem certeza ainda. Mas ele desapareceu aqui da sua casa. Ó, parece que tem até roupa no varal. Então hoje eu vim aqui para fazer a exploração fazer o reconhecimento da casa, para um dia a gente estar voltando à noite, fazendo a investigação, vendo se a casa é assombrada, porque há relatos que a casa é assombrada. Então, não sei se, se é o espírito dele que assombra o local, o que possa ser. Mas, hoje eu vou entrar dentro da casa e fazer a exploração. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Bom, galera, vamos começar por aqui. ó. Parece que tem um varal com roupa. Não sei se é alguém que pôs isso aqui recentemente, alguma coisa. Olha, a mata que eu falo é aquela lá, ó. ela faz uma mata enorme. Então, possa ser que ele, algum bicho, algum animal, veio de lá da mata, fez alguma coisa com ele. E olha aí a casa. Eles tinham deixado os pertences dele tudo, mas depois o proprietário aqui da, das terras acabou retirando tudo, né? E ninguém quis morar mais nessa casa. Licença. Né? Ó, oh, sujeira. Caramba, cara. Sebastião. a cozinha, ó, tem uma telha diferente ali. Opa! Agilete! Caramba, cara! Olha essa casa! Casa sinistra! Galera, sem brincadeira, tô todo arrepiado, velho! Tudo! era um quarto, ó range tudo a casa, mano janela e ele morava sozinho aqui, pessoal aqui devia ser a sala cara, ó, ia é muito esquisito essa casa com um, um cadeado ó. caraca velho não tem mais nada dentro da casa tiraram tudo os pertences dele os móveis é uma casa pequena pessoal uma casa bem pequena ó mas ela pelo jeito ela tá, tá meio que caindo uma casa bem pequena e tá tudo meio que. Deixa eu ver se consigo abrir essa porta aqui. É. Ó, aqui tá destruído, pessoal. Ó, tá parece que caindo aqui. Parece que era tipo dois quartos, né? Tipo aqui, ó Esse aqui só que esse aqui é muito pequeno E aqui lá A sala E aqui é onde eu estou a cozinha Ali Em cima não tem fogo Aqui devia ser a ah, A entrada, né? Não podia nem ser uma dispensa Porque tem a entrada aqui, ó E o banheirinho O banheirinho, ó Ali Era onde o chuveiro, acredito Caramba, cara Bom, pessoal, não tem muito que, que mostrar aqui dentro. Vamos dar uma volta, hein? Caralho, é a mão aqui no... Vamos dar a volta aqui em volta dessa casa pra gente ver se vê alguma coisa de diferente, né? Cara, os bichos estão tá me picando. Vamos olhar aqui essa, essa parte. Ó, galera, ó, a casa dele, a casa do Sebastião. É essa. A casa do Sebastião. Olha, ali é a mata. Ali é a mata. Ó, o aqui. A casa dele aqui, ó. De lado. Olha aí a casa, mano. Que sinistro, galera. Olha aí. Caraca, velho Afiação Bom galera, essa é a casa do Seu Sebastião, é... vou voltar à noite aqui para poder fazer uma investigação, ver se a casa realmente é assombrada, se, se tem alguma coisa aqui na casa. A casa ali dentro ali, é bem esquisita e eu não sei se é porque tá Algum bom tempo fechado. Talvez é. Tem um cheiro meio ruim ali, sabe? Meio de cheiro de meio de mofo. Talvez é porque tá muito tempo a... fechada, abandonada, né? Até mesmo se você olhar ali pelo telhado ali, ó. Tá destruído. Então é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Se você gostou, fortalece aí naquele like. Deixa muito like. Se você não for inscrito. Tá perdendo, viu? Já clica aí pra se inscrever. Ativa o sininho de notificação. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.